dando uma E essa história de um projeto de lei para permitir que empresas privadas comprem vacina para aplicar nos seus funcionários. A gente sabe que já tinha sido aprovado lá na Câmara, no Congresso, no Senado também. Uma história de que era o seguinte, enquanto houver prioridade os empresários que conseguirem comprar vão ter que dar tudo pro SUS, enquanto tiver prioridade, enquanto tiver velho, enquanto, velho, tá? Vou falar. Enquanto tiver é, pessoas é, é, com comorbidade, é, enfim, pessoas com maior risco de morrer por causa da doença, são as prioridades. Quando não tiver mais na fase de prioridades, o empresário pode comprar, mas vai ter que dar metade pro SUS. Ok, ok. Agora, o que, que aconteceu? Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, amigo de Bolsonaro, que, por sua vez, é amigo do Luciano, da, da loja Van e do... Uh, uh, como é que chama lá? Esqueci o nome. Wizard, Wizard, Carlos Wizard, né? E o Luciano Rang, amigos de Bolsonaro, estiveram com quem? Com o Arthur Lira. E o que, que esses dois empresários estavam falando uma duas semanas atrás oh, que tinha que liberar tudo, tinha que liberar a venda a compra para iniciativa privada para a gente é, é, é, vacinar os nossos funcionários para eles continuarem trabalhando. Então, percebam vocês Depois de uma conversa do Arthur Lira com esses dois que são amigos do outro, surgiu essa história de que o empresário, esse projeto, que era para ser votado hoje, era porque estava com requerimento de urgente, urgentíssimo, olha como esse pessoal é rasteiro, olha como é importante você estar tá bem informado, porque as coisas estão acontecendo e estão te passando a perna. Então, era para ter sido votado hoje, que o, qualquer empresário poderia comprar para a sua empresa, e não ia ter que dar nada para o SUS. A desculpa é que estaria ajudando o governo federal. E isso é de uma safadeza tremenda. Porque, de novo, eu já falei e vou falar de novo, o problema do Brasil não é falta de gente para aplicar a vacina. O problema do Brasil não é falta de organização para aplicar a vacina. A gente já cansou de dizer que o Brasil tem know-how, ou seja, o Brasil sabe como fazer. O Brasil já fez grandes campanhas de vacinação, sabe como fazer, tem as, as AMAs, as UPAs, tem tudo organizado, tem uma rede do SUS maravilhosa. Não é este o problema. O problema é que não tem vacina. Não tem vacina então o privado vai concorrer com o governo federal pelas vacinas é isso que vai acontecer porque se tivesse vacina para todo mundo sobrando oba farra da vacina ah, empresário quer comprar para ajudar por favor fique à vontade vai ajudar mesmo todo mundo só que não é essa a situação não tem vacina e Pra você ver como esse pessoal é, se liga. Tinha ali um artigozinho dizendo que os empresários que fossem fazer essa bondade pro governo federal poderiam abater o valor da compra da vacina do imposto de renda. Então ele vai lá, compra a vacina e tudo que ele gastou para comprar a vacina ele tira do imposto de renda. O imposto de renda é o quê? É a o, o, o, a nossa poupança de todo mundo. Todo mundo vai lá e paga o imposto de renda, vai juntando ali o bontinho, montinho, e isso vai pagar a saúde, vai pagar a escola, não sei o quê. Ou seja, resumindo, quem ia pagar a vacina para o empresário, dá pro empregado dele trabalhar? Era você, era eu, todo mundo. Era dinheiro nosso, dinheiro da união, que só existe porque as pessoas pagam imposto. Você percebe? A safadeza. Então, gente, vocês precisam ficar bem informados. Então, você precisa compartilhar esse vídeo. Porque a maioria das pessoas não sabe, a maioria das pessoas não faz ideia, eu falo que tem gente que não liga o Lé com Cré, e tudo bem, porque não entende como é que funciona. E porque é uma safadeza que a gente nem imagina que os caras sejam capazes. Mas é isso. Bom, Continuem de olho, porque não foi votado hoje esse projeto, ficou para semana que vem.